pessoal, seja muito bem-vindo. Ah, hoje é que eu vou fazer rapidamente, hoje é, dia, hoje é dia 22, né? 22 de junho, tá bom? Fazem quase um mês que eu tô aqui nesse projeto, projeto Forçage. dia 25, completa 30 dias, tá? E eu já ganhei aí 140 dólares, ok? 140 dólares é o que eu já recebi, ok? É, como eu fiz duas contas, então eu fiz 12, duas contas de 80, então eu, eu investi 160, vamos dizer assim, eu coloquei 160 no projeto para obter, então, de volta aí um valor de 732, ok? Então, muito bem, eu vou fazer um saque aqui hoje, tá? Hoje eu vou fazer um saque, para vocês aqui, o um valorzinho que eu tenho aqui, tá? De 24 dólares e 18. Quanto que dá isso, Misael? 24, vai dar 125 reais. Projeto fantástico, redondo, inviolável, anti-hacker. É essa forçagem. Estamos trabalhando forte com a nossa equipe. Vem com a gente, vem com a gente receber derramamento, entrar na nossa estratégia, que estamos gostando muito desse projeto, funcionando bem. Show de bola, ok? Vamos lá para o nosso saque de hoje, então. Eu já tenho aqui, então, a minha carteira da Bitcoin Trade. Eu vou aqui ao Ethereum, eu vou copiar aqui né, a carteira para receber aqui e depois transformar em, em reais. Então, vamos voltar aqui a Metamask. Muito bem, e aqui, então, eu vou colocar em enviar. Vou colocar minha carteira aqui, muito simples. Vou escolher o valor total e vou escolher aqui uma taxa média né 0.20 centavos de dólar nota que as taxas do Ethereum elas são muito mais muito mais baixas do que o Bitcoin e a Ethereum é a segunda melhor e maior moeda do mundo hoje ok vou clicar aqui em, em next próximo aqui ó taxa que vai me cobrar por essa transação e o valor total e vou confirmar então vai ficar pendente aqui eu vou pausar esse vídeo e logo ele vai estar refletido aqui, ó, já com 12 confirmações, tá? Muito rápido. Vamos ver se já refletiu aqui ah, dentro da minha conta Bitcoin Trade. Vou ver aqui um minutinho. Vamos ver o reflexo. Ainda não, ok? Eu vou pausar o vídeo. Assim que refletir aqui, eu já volto aqui com vocês. Até mais. Olá, pessoal. Voltando aqui, então. Muito simples, ah, já está refletido aqui. É só você observar o horário daquela hora, tá bom? Ele demorou o quê? uns dois minutos, tá? 22 de junho, então já está refletido aqui na minha, é, na minha carteira, ok? Muito simples, agora é só transformar, fazer a venda, tá? Então o que, que eu faço? Eu vim aqui comprar, venda, vender. O que, que eu quero vender? Eu quero vender Ethereum tá? Quero vender etéreo, é, usar o saldo total, tá? E eu vou fazer a venda. Eu acho que eu até peguei uma valorizaçãozinha aqui boa. Vou vender, tá bom? Vai dar uns 26, vamos ver. Vender etéreo, valor total. Venda realizada com sucesso. Fechar. Quanto que agora eu tenho em carteira? Valor, saldo, 123, ok? Agora é só eu enviar por aqui, é, de, é, saques, entendeu? É, enviar para minha conta bancária tá bom? já tenho enviado vários valores para minha conta bancária tá? então muito bacana eu vou encerrando esse vídeo por aqui na descrição desse vídeo tem o link do nosso grupo entra, peça informações, estamos dispostos a te ajudar a fazer todo o processo né você precisa ter experiência em ah, você precisa ter experiência em é, ter carteira aberta né, e fazer pelo menos a saber transacionar, ok? Moedas. Ah, vou ficando por aqui, dá um like nesse vídeo aqui e se inscreva no nosso canal também. Grande abraço, tchau, tchau.